Então, é muito, também são vítimas muito é, específicas e é um crime muito específico porque aquele que deveria amar e proteger aquela mulher é o próprio agressor. Há uma confusão aí psicológica e mental da vítima. Uhum. É como se aquela vítima tivesse presa aquele ideal que ela imaginou e ela acha que aquele agressor vai mudar. Quantas vezes um agressor foi até a delegacia, foi preso em flagrante, e a vítima com a cara totalmente dilacerada, destruída, ensanguentada, quer ali tentar pagar a fiança. Então, assim, há, há uma situação que a vítima ela ainda se sente culpada. Uhum. Ela está muito presa Sabe ali que naquele... Tá muito presa naquele uhum. relacionamento. Talvez Mófica. aconteceu de uma conhecida nossa é, estar assim, um relacionamento abusivo, ela ser violentada, ela estava arrebentada... E aí todo mundo nessa... Tentando ajudar. Eu, inclusive, acionei o Paulo. O Paulo Bilins, que acionei ele. Falei, Paulo, estamos com uma situação assim, assim, assado. O que, que a gente pode fazer? Ele falou, olha, eu vou agora. Mas ela está disposta a levar? A depor contra ele? A falar tudo lá? Ah, ah. Falando com a menina dela, não, melhor não. Ele falou, ah. ele falou eu, não, eu não consigo ajudá-la uhum. se ela não estiver disposta a contar de... exatamente o que foi que aconteceu. e Enfim. Na hora de levar para frente... É, é, uma, é muito difícil, né? É muito difícil, é uma situação assim, extremamente desagradável, porque eu, eu tive uma amiga, sim, tive uma amiga, olha o que eu tô falando no passado, uma amiga que era vítima de violência doméstica. Cada vez que eu encontrava essa amiga, que foi. É, no, no, no começo ela, ela disfarçava muito bem, que eu nem via as marcas aparentes. Depois de um tempo eu comecei a ver marcas aparentes no rosto. O que, que aconteceu? Ai, o meu filho, ele tava no banco da frente, no, no colo da avó, e aí na hora dele sair e vir pro banco de trás, o, o calcanhar dele veio com tudo no meu olho. Então, era assim, eram mentiras esfarrapadas. Depois da segunda, a terceira mentira, eu falei o seguinte, eu não vou ficar, eu não, não tenho condições de ser sua amiga. Você tá camuflando e tá escondendo a própria situação. Eu não posso ser conivente sabendo que... Eu não posso te acusar, né? não posso falar é, ou acusar o, o companheiro dessa, dessa pessoa. Mas eu não vou ficar mais presenciando isso, eu tinha alertado mil vezes, não dá pra você ficar dessa forma. Então o que que acontece? É uma situação triste em que as mulheres elas tendem a esconder os agressores porque emocionalmente elas estão refém. Elas estão refém daquele que elas acham que é o amor. Uhum. Necessariamente a violência psicológica precede a violência física Ou às vezes pode ser um relacionamento que seja só violento psicologicamente Porque eu tenho uma amiga que passou por um relacionamento longo De extrema pressão psicológica é... Mas muito, assim E o pior é que ela tinha consciência Ela falava, gente, eu sei, eu não consigo Eu não consigo E demorou muito tempo pra ela conseguir Graças a Deus conseguiu mas a gente tinha muito medo que isso virasse para violência física. Nunca virou. Mas era, era uma degradação moral o tempo todo dela. É, não, não necessariamente as violências, elas evoluem é, para um feminicídio, mas... É, sim se existe um indício de violência ela pode sim evoluir porque as, as, a violência é gradativa uhum. é esse, esse tipo de tá ciclo né? sim esse esse tipo de violência em que ela tem uma violência ela, ela é vítima de uma, uma, um relacionamento abusivo e vítima de uma violência psicológica é a pior é a pior porque aquela mulher ela não consegue sair daquele relacionamento porque ela está duvidando da sua... Ela não tem mais autoestima, ela duvida da sua capacidade como mulher, ela não sabe mais o que ela é sem aquele agressor, uhum. ela está completamente insegura. Não fala com ninguém sobre não isso. Não fala, e ela não acredita mais nela. E ela acredita que se ela perder aquele agressor, ela nunca mais vai ser feliz na vida, só que ela não percebe que ela é infeliz hoje. Então, é, é o tipo de violência que mais perpetua, porque não existem marcas aparentes, mas na alma está deslacerada, Sim. né? Você chegou a ver aquela série Bom Dia, Verônica, que é uma a série nacional, assisti, assisti. o ciclo da violência doméstica ali tá retratado perfeitamente eu não vi, nossa é, é, um é c... muito boa a série, é boa é boa. Muitas pessoas ficaram desconfortáveis com a série porque ela aponta muito tipo de corrupção, uhum. né? Ali na, nas instituições policiais. Sim. É, claro que a gente não vai generalizar. Mas quando você expõe alguns aspectos, a gente sabe que existe corrupção na sociedade. Então, claro que a gente tem que combater e a gente tem que enxergar o que nos desagrada. Quando a gente fala em corrupção na polícia, eu não considero nenhum policial corrupto, eu considero bandido com distintivo e meu colega não é e não represento, e não represento, mas ali retratou vários aspectos, tam, tanto da violência da mulher, vítima de violência doméstica, como também a situação ali da, das polícias, né, Sim. foi, uma situação, foi um, um seriado muito bem feito, eu gostei. Muito bem feito, é bem pesado. Vocês é trouxeram alerta... a autora do, do Não, quem do que seriado? é a autora? Você sabe? eu sei o nome mas eu, até o final do podcast eu vou lembrar tá hum, porque eu vou pesquisar ela é, eu é... dar uma pesquisa ali pra gente pra falar colocar autora do bom dia Verônica tá na Netflix tem uma temporada assistam ela ela fala tem muito bastante sobre gatilho ela é, mas... ela é bem ela é bem conhecida ela fala bastante sobre crimes eu ah. queria falar sobre essa questão que você falou sobre ah é muita gente tem essa visão ah policial corrupto porque obviamente o oh, o mal vira notícia né então Sim. assim Centenas de milhares de policiais saem todos os dias pra fazer o seu serviço, mas aquele filho de uma puta que faz Ai, merda que é que vai aparecer no Jornal Nacional. Todos os outros viram... Eu lembro que... Lembra quando teve aquela hashtag, eu escolho policial? Sim. Eu lembro que eu postei um texto. Na época que eu escrevia texto no Facebook, eu tinha paciência ainda. Depois perdi a paciência. Mas eu lembro que eu escrevi um texto falando assim, é, ainda que vocês me digam, qual é a porcentagem de policiais corruptos. E ainda que seja metade, que eu sei que não é, mas ainda que seja metade, ainda assim, 100% dos bandidos são corruptos. Então, ó, eu ainda escolho o policial. Porque Nossa, ainda tem mais chance do policial não ser. Uhum. É, então, eu queria, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, assim, sempre o mal chama a atenção, né? E a gente sabe que o filho da puta tem